Fala meu amigo e minha amiga do Curtindo Mais, e aí, você curte ter toxina no seu corpo, no seu organismo? Ora, nem sempre dá pra gente evitar isso, é claro que não dá, né? Tem tantas coisas externas, fumaça de cigarro, transporte público, fábricas e por aí vai, né? E a gente acaba o quê? Consumindo tudo isso. Nosso organismo, os rins, o fígado, o coração, o pulmão, pode ir tudo pro beleléu, não é mesmo? Só que se eu te falar que existem algumas técnicas, algumas coisas que podem fazer você limpar essas toxinas do organismo? Tá curioso? Curtidomais.com.br, você vai lá e você vai ver. Quer uma dica? Água. Beba bastante água. Atividade física é bom? Claro que é também. Será que eu comi algumas coisas oleoginosas também são boas pro organismo? Claro que sim. Tudo isso e muito mais, suco detox e por aí vai. Vai liberar as toxinas, as coisas que fazem mal pro seu organismo, pro seu coração e vamos viver vamos atrás da longevidade, vamos alcançar isso de forma saudável, corre para o site, vamos juntos, sem você, o canal não existe!